Depois desse período de quarentena, com certeza o crush não vai demorar mais quatro dias para te responder. Com certeza ele não vai dar desculpas que o celular caiu, que o cachorro comeu o celular, que a avó morreu ou qualquer outra coisa, porque a gente quer contato. Continua assistindo esse vídeo. mais ou menos 12 dias que eu estou de quarentena e eu estava conversando com uma amiga, fazendo uma reflexão sobre o quanto a gente é ensinado a fazer charme, a não dizer aquilo que a gente quer, a ficar dando um gelo no outro, colocando o outro de banho-maria. E agora, nessa quarentena, o que mais a gente quer é estar em contato com as pessoas mandar aquela mensagem e se encontrar em seguida, é encontrar um jeito em vez de ficar dando desculpas. Então, com toda certeza, depois que esse período todo passar e a gente puder estar conectado de volta, as pessoas elas vão ter mais responsabilidade afetiva. Ainda que isso não perdure por muito tempo, mas eu acredito aí que nos próximos meses a gente vai ter, sim, esse contato mais claro, essa comunicação mais assertiva, esse desejo de estar com o outro porque quer estar com o outro de fato. Um outro ponto é que, nesse momento, quem tem seus relacionamentos está mais próximo. E uma coisa eu preciso dizer para vocês, a quarentena ela é monogâmica. A recomendação é que a gente não fique trocando de parceiros, é que a gente fique se tem um relacionamento dentro de casa com essa pessoa, possivelmente dentro da quarentena, respeitando o distanciamento social, e que não fique encontrando com terceiros, porque isso pode aumentar o nosso risco de contaminação. Então, dentro dessa realidade, o que é que você pode fazer para estabelecer um outro tipo de relacionamento, um relacionamento mais conectado, com novas possibilidades? Troquem nudes. Façam um sexo virtual, se masturbem, assistam alguma coisa que ambos gostem. Isso pode acontecer, inclusive, com a pessoa estando fora da sua casa ou dentro da sua casa. Cada um em um cômodo pode começar a brincadeira à distância e daqui a pouco vir fazer esse contato. A recomendação é que você continue a sua atividade sexual dentro do período da quarentena, seguindo a segurança. Então aproveite, goze bastante, ative esses hormônios do prazer no seu corpo e em breve isso passa e você vai poder resgatar os contatinhos. Se você for uma pessoa solteira, claro, ou se dentro do seu relacionamento tiver esse acordo. No mais, eu fico por aqui. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para todos os seus amigos e maratonar todos os que a gente já tem aqui desde julho de 2018.